na cidade de Fartura na divisa de São Paulo e Paraná aqui funciona a piscicultura cristalina que faz desde a cria engorda até o processamento de tilápias a primeira fase começa aqui nestes tanques o trabalho é feito em sistema de integração um terceirizado recebe toda a estrutura, ração, assistência técnica e cuida até que os alevinos cheguem aos dois meses, com uma média de 400 gramas. Depois da fase inicial, as tilápias vêm para este outro local, onde acontece a fase de engorda. Mas antes de tudo, elas são vacinadas contra estreptococos para garantir a sanidade do produto final. A segunda fase ocorre numa represa do rio Itararé. A piscicultura arrenda o espaço para a colocação da estrutura da União. Ou seja, depois de passar por uma avaliação ambiental, paga pelo uso do rio. Hoje a gente está enfrentando uma, é, uma série de questões que, que antes a gente não tinha tanto. né? É, vem aparecendo o mexilhão dourado, que é um uma espécie invasora, um mexilhão que ele fecha as, as paredes da terra, da, do tanque nosso. É né? uma questão que a gente teve que adaptar o manejo. Há né? a, a algumas doenças que, que acabam acometendo a tilápia que a gente tem que estar tá atento sempre. Tá? Agora, isso com um manejo adequado, a gente consegue controlar. Depois de oito meses atingindo cerca de 900 gramas, as tilápias seguem para o frigorífico em caminhões como esses, que conservam o peixe. Pela indústria, passam cerca de 300 toneladas por mês, seguindo padrões que asseguram qualidade e rastreabilidade. Isso aqui é só uma amostra da produção brasileira que vem crescendo a cada ano. O Brasil já é o quarto maior produtor de tilápia do mundo. De 2005 a 2015, a produção aumentou 223%. E nesses últimos cinco anos, só cresceu ainda mais. Os números estão no anuário da piscicultura, produzido pela Peixe BR. No ano passado, o Brasil produziu 758 mil toneladas de peixes de cultivo. A tilápia representa 57% dessa fatia, crescendo a uma média de 8% ao ano. A atividade é nova na cadeia de proteína animal, mas já mostra potencial, inclusive, para exportação. O cenário é extremamente positivo porque é uma estrutura... É, de produção já bem otimizado, ou seja, a gente sabe todos os protocolos de produção, nós temos material genético bom, nós temos rações de boa qualidade, processamento, e temos principalmente mercado. Além disso, é um commodity, então hoje nós temos um mercado externo, as exportações cresceram o ano passado 26%, esse ano praticamente a gente deve dobrar as exportações brasileiras, principalmente para o mercado americano e outros mercados periféricos, então uma atividade, ela hoje é uma boa atividade, agora tem um detalhe extremamente importante é uma atividade que requer muito planejamento requer um business plan bem estruturado porque já não é atividade de amadorismo é uma atividade é, de boa rentabilidade uma atividade que tem está em expansão mas é uma atividade de custeio muito alto quem resiste a um peixinho frito né uma delícia e é por isso que a Associação Brasileira de Piscicultura está incentivando o consumidor a conhecer mais a tilápia, com a campanha Eu Como Mais Peixe. A campanha busca despertar o paladar do consumidor que ainda é baixo. O consumo é de 3,5 kg por pessoa por ano. O peixe ele, ele dá dinheiro, mas é, uma, é um como... Como toda cadeia, ela né, tem que saber trabalhar, tem que estar dentro do, né, é, você tem que saber o manejo, saber os caminhos. Por falta, né, talvez, uma, uma, talvez, uma imaturidade ainda da nossa cadeia, a gente está é, tentando se, se regular ainda nesse sentido, né, mas é, é, tá faltando bastante tilápia nesse momento.